E aí, Miticão? Ah, não, man. você vai mandar meu dedo botar <risos> nesse negócio aí, mano. Eu tenho maior medo mano, de sair. Mano, fica tranquilo. Véio. O negócio é o seguinte, ó. Caralho, a cola pegou aqui no bagulho. Seguinte, eu fui lá no Vilela, ele quebrou ela. Eu vou desmontar minha guilhotina pra galera ver hum, realmente hum. a segurança do objeto, tá? A segurança do negócio aqui. Ó, bate a mão. Ah, né? Calma aí. Ô, ô, Alex, na transmissão tá bala aí? Ah. Tá, então é isso. Não Show. precisa mudar a câmera nenhuma. Show. Ah, não, isso aqui me dá mó... Vou tirar a outra parte aqui também. Ah. Hum. Ladeirinha. Isso aqui me dá maior medo. Ô, oh, Vilela, velho. Quase teve um AVC lá, né? E por que, que comigo, filha da puta? É porque o Vilela, ele falou... não. Vilela tá velho, <risos> tá novão hein Ele falou porra. que ia fazer com você. Você falou, não, faz com o que vai ser legal. É, foi, tipo isso. Ele viu filha eu chegando, ele falou, não, não faz com o mas não conta. Não conta. <risos> ó, só pra a ver. É safado, Ó, mano. a laminazinha aqui, ó. Vou encaixar ela direitinho ah, e não, tá. Não, certo, certo. Beleza. possuído Presta aqui pra mim. Isso aí é coisa Pô. de iluminati, não confio nisso. Que colado que é? Acho Se que eu é cortar que meu seu... dedo, vai dar mó B.O., hein? Não, mano. <risos> eu vou, já vou cê pular. Você vira, vira presidente, tá ligado? <risos> eu vou pular em você, não, mano. Não, mas a real é que, não. não lógico, eu não vou fazer... Esse aqui é do, Já esqueci o lado. Ah, lados, beleza. Já. Tá tranquilo. Não, é que chegou ontem, tá ligado? Essa nova outra, o, o Vilela quebrou. Então, o manual dessa aqui, ele é meio diferente, tá não, ligado? Não para de Mas nunca deu errado essa. <risos> é a primeira vez. A, a antiga já tinha dado errado? Eu fiz uma vez só ela. Mano, mas ele quebrou. não fez nada. Ele só botou o bagulho. Não, calma. Vamos Pega a cenoura aqui. Põe uma em cada buraco. No, da guilhotina. É, então obrigado. <risos> um aqui. Só pra gente ver se, se, se tá funcionando. Pois? Pode, tá. tirar, pode tirar a mão. Que é, perigoso, é perigoso. É perigoso. Aí, Demorou. Afiadinha? Afiadinha. Afiadinha. <risos> vamos fazer o seguinte, então, mano. <risos> faz aí, faz aí. Eu Vai vou vacinar. colocar, ó, esse pedacinho ah, aqui, ó, parece um, um bilauzinho com fimose? Parece. Vou pôr ela aqui. Tira a fimose. Miticão, miticão. Bala. O quê? Põe a mãozinha. Ah, não, peraí. A mãozinha? Como? Não, Como? mas eu não, vou, eu não vou abaixo, eu não sou louco também, né? só pra. O que você quer? Não, só vamos mostrar. Você quer que eu enfio a mão? Ah, mano. <risos> Mano, se você cortar minha mão... Não, voz... eu não vou descer, eu não vou descer. Te prometo, não vou descer. Pode pôr. <risos> Puxa mais, assim. Ah, que agonia. Oh, eu tô em oh. choque. Eu tô em choque. Oh, Uma mano. vez eu vi o cara fazendo essa marcha nos Estados Unidos e deu errado. Aí entrevistaram o maluco depois e ele falou, mano, eu devia ter posto mais a mão porque no pulso dói pra caralho. Então, Cala a um boca que só faz, frente. porra. Você só tá piorando o bagulho. Oh. Nunca deu errado, tá? Primeira vez. Ah, Tá me dando agonia! Só, ó, ó... Tem Vai, uma... Não, peraí, pera, agora, agora é concentração de verdade. Você precisa me falar uma coisa. Você tá, com medo. tá sentindo... Ô, oh, você é louco! Calma, você tá sentindo a lâmina, ó? Lógico que tô, tá gelado. Tá, tá encostando em você? Para! Tá encostando mesmo? Tá, tá Eu não quero daquilo... O que você não... tá falando aí? Mano, Olha aí aqui, dá pra não, ver a lâmina com... aqui? <risos> ah! Nossa, mano! Eu senti ela! Mano... <risos> Essa, Eu senti a lâmina. Pô, muito louco, né? Mano, mano, isso é muito louco. Como que faz isso? Ai, caralho, que foda. <risos> oh, gordinho. Quase <risos> perdi a mão, viado. Eu senti ela tocando. Obrigado. Ah, é genial. Depois eu ah, lá... tá, tá Ô, mas eu senti, tá? Eu devia ter posto a esquerda, né, mano, do cara. É, a direita é a Mas eu senti. O cara ia ter que entrar no NoFAP ah, por obrigação. Tem que treinar, que por... eu Eu chorei. Porque assim, a, é. a gente subindo, a gente subiu junto no elevador. Aí não sei quem falou de guilhotina e falou: tem uma aí que eu vou fazer. Aí eu perguntei mais ou menos como é que era, ele meio que deu uma explicada. Eu falei, eu já tô sabendo, faz comida que ele não sabe, é, né? Não vai safado. dar nem para ele se preparar, tá ligado? Não é que ele tá sabendo? eu não queria que fizesse com ele. Não, porque ele quer saber, né? Na real, a galera acho que, é, é, mano, na real, dá muita agonia. <risos> porque, tipo. Mano, os... o cara tem que ser corajoso. Tem, tem, tem. Pra topar para o braço, eu não. É, eu ao vivo também, né? Tem muita saída. Não, eu falei, nunca ia me fuder. Meu mas... pai, por exemplo, nunca deixou eu fazer essa mágica com ele. Eu, eu também não eu... confio em mim, velho. Mas eu também não Posso ia confiar falar, se eu fosse seu pai. Mano, louco, se... 17 anos de carreira, o é eu... que eu tô fazendo, pô. Quando eu senti a lâmina, eu gritei de desespero. <risos> porque eu falei, vai tocar. Na hora que tocou, seu, assim, Ah! Porque dá uma sensação que vai cortar dá, o dá. braço. Uma vez eu fiz me chamaram pra fazer um. Pra participar de um show de mágica uma vez. E fizeram comigo, só que a, a da guilhotina de cabeça, irmão. Nossa. De, você pôr o pescoço no bagulho. O pescoço as duas mãos. Vai assim, morrer ó, ou não vai? Ou é vai isso? morrer. Ou vai... Já, tipo assim, não sei antigamente, mas já aconteceu de, de cortar mesmo, Já é. dar merda. Cara, a mágica da guilhotina eu não sei te dizer, mas tá ligado aquelas mágicas de roleta russa? Que tem copo de... vários copos Prego. de isopor ou de plástico e embaixo de um deles tem um pregão. E aí já teve mágico que ao invés de fazer com a própria mão, foi fazer com a mágica com a, mágica com a mão da apresentadora. Eu acho que era um Meu russo. Meu Deus, eu acho que eu vi Tipo isso. Ana Maria Braga dos caras, tá ligado? Nossa. O maluco furou a mão da mulher ao vivo, velho. Ele pegou a mão dela assim, abateu, mão ela... Forte. Ah! Aí ela pega assim e o cara travou, tá ligado? Eu acho que assim, quando as mágicas são arriscadas, o mágico tem que fazer com a própria mão. A não ser que você esteja fazendo com o Mítico. Assim. É, tá, é, é o Mítico foda-se. Mas, mas essa... A nossa Ana Maria... É que Braga... se eu der muito detalhe, perde a, a, a magia do negócio. Tá. Mas você isso não é... tava correndo ma... nenhum risco. Ma... Mas, correndo. mas isso não era arriscado, ma... por não, exemplo. Mas, mas o que você faz é muito legal, que você tá trabalhando... O psicológico tá ligado? Cê, também, a, também. O que você vai falando, vai deixando a, a mais tenso a situação. Sim.